Veio Deus Apolo presta terra decadente, trazendo a razão ao derrotar a serpente. Mostro, Deus Apolo presta terra suja e fria, trazendo a beleza, a perfeição e a harmonia. Para se tornar um ser excelso Tem que construir, é construir Templo de Delfos E concentrar, e concentrar o seu desejo Pra conhecer-te, conhecer-te a ti mesmo e o Deus Apolo presta a terra decadente, trazendo a razão ao derrotar a serpente. Para Deus Apolo não existe obstáculo, usa pitoniza, profetiza seu oráculo. Para se tornar um ser excelso Tem que construir, é construir Tempo de Delfuso te um E concentrar, e concentrar o seu desejo Em conhecer-te, conhecer-te a ti mesmo O Deus Apolo presta terra decadente, trazendo a razão ao derrotar a serpente. Mostra o Deus Apolo presta terra suja e fria, trazendo a beleza, perfeição e a harmonia. Na busca da tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe tal verdade tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Na busca da tal verdade Tem que ter sinceridade E também muita humildade Pra saber que nada sabe Ei, o Deus Apolo presta terra de pra esta terra decadente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 os apitoniza, profetiza, seu oráculo. Os profetiza, seu oráculo. Os profetiza, seu oráculo.